Você vai ver agora imagens no salão social onde nasceu o projeto social chamado Projeto é Resgate Projeto Social, onde nós trabalhamos com famílias e crianças carentes de nossa comunidade. Este é o salão comunitário onde nasceu o nosso projeto social. Ao qual você pode participar, socorrendo nosso projeto social, ajudando e participando do nosso projeto Veja as imagens do nosso salão social, onde nasceu o nosso projeto 32 crianças e famílias carentes de nossa comunidade são atendidas diariamente por voluntários Deus abençoe a todos